Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo muito, mas muito importante que eu espero que você aproveite cada coisa que eu vou falar aqui. Como já falamos sobre diversos assuntos importantes para o empreendedorismo, eu não podia deixar de falar sobre alguns cases de sucesso para você se inspirar. É necessário e faz parte do desenvolvimento da gente, tanto como empreendedor, quanto como pessoas, né? A gente se espelhar em personalidades nas quais nós admiramos. Porque nós acabamos imitando a sua maneira de ser e de guiar as coisas, né? A vida, a, o profissional. Claro que é necessário o grande bom senso. Quando você decide aplicar a modelagem, que nada mais é do que se espelhar em alguém que já chegou lá. Que já alcançou o sucesso que você almeja em alcance alcançar. Por que eu falo que é necessário bom senso? Simples. Muitas vezes a gente, tá, a gente tá maravilhado com a história do nosso herói ou heroína, né? Nos negócios. Que a gente não presta atenção nos detalhes, em tudo que ele fez para chegar lá. A gente acha que basta fazer a mesma coisa e como mágica a gente vai alcançar o tão sonhado sucesso. E a gente precisa tomar cuidado com isso para não ficar frustrado, viu? Cada pessoa tem a sua história e a forma como lida com os acontecimentos dela as pessoas elas são completamente diferentes em pensamentos e ações e é preciso levar isso em consideração olhar de fora uma história se espelhar porém respeitar as próprias limitações e eu trouxe dois empreendedores brasileiros que têm uma história de sucesso muito grande e vale a pena conhecer porque eles têm grandes ensinamentos para passar mas antes da gente começar eu quero pedir para você se inscrever no canal porque é muito importante para mim, me siga lá no meu Instagram, arroba josianeamorimoficial, tem bastante conteúdo legal lá, tá? E compartilha esse vídeo com os teus amigos, porque vale a pena, é um vídeo bem interessante. Olha, gente, é muito importante que você busque mais informações sobre, é, sobre eles, né? Sobre essas duas pessoas que eu tô trazendo aqui. Não se prenda somente nesse vídeo, porque trata da minha visão deles. Vamos começar falando sobre o Kaito Maia, ele é o fundador de uma das maiores marcas de óculos do mundo, a Chili Beans e logo na sequência nós vamos falar também do Flávio Augusto Flávio Augusto, ele é fundador da WhatsApp e do Sucesso.com. duas personalidades que realmente vale a pena conhecer a marca Chili Beans é líder de óculos no mercado nacional com uma rede com mais de 800 lojas franqueadas em nove países e o faturamento na casa de 700 milhões de reais. Além de cuidar da marca Chili Beans, Skype tem bastante clareza da importância da sua marca pessoal e isso você consegue ver seguindo as suas redes sociais, onde é claro o carinho que os colaboradores de todas as franquias têm por ele, pois a cada passagem dele pelas lojas ele é agraciado pela sua equipe com diversos, os mais variados possíveis presentes, desde cartas de carinho a miniaturas de bonecos dele mesmo, viu? Olha só que coisa bacana, né? O Kaito então, ele se define como um cara normal, não tão talentoso, segundo ele mesmo, que poderia ter seguido a carreira na música. E ele começou a empreender no ramo dos óculos por necessidade. Ele trazia óculos dos Estados Unidos para vender para os amigos, a sua primeira empresa cresceu, mas também quebrou. Por falta de experiência em administração. Ele não conseguia trabalhar o fluxo de caixa. E isso é essencial em qualquer negócio. E foi preciso recomeçar, viu? Até que ele começou a ter sucesso com a criação da Chili Beans. Onde já mais estruturado e contava com bastante experiência vindo das situações anteriores, né? O nome do kaito, ele é ligado não apenas ao sucesso da sua empresa, mas também por inovar e ditar a mudança de todo um setor, por isso ele é visto como referência, ele inovou no mercado quando aplicou o conceito de self-service, onde as pessoas podiam é, tocar e experimentar os óculos antes de comprar, e hoje ele não é conhecido somente pela venda de óculos, mas de relógios também, e atualmente ele está trabalhando com o licenciamento onde ele busca diversas empresas fabricantes que possuem produtos que se encaixam no nome forte que se tornou a Chili Beans diversificar ainda mais o seu nicho de produtos. Basicamente, ele pega produtos que ele acha interessante, tipo biquíni, moda fitness, etc. e libera o nome Chili Beans, para que essas fabricantes passem a usar a marca em seus produtos próprios. Além disso, também inovou ao levar o conceito dos acessórios próximos ao mundo da moda, lançando uma coleção diferente a cada 45 dias. Ele tem fama de ser espirituoso, viu? Direto ao ponto, intencional nas suas aparições E digamos um pouco excêntrico <risos> São as características que saltam aos olhos daqueles que acompanham ele de perto Ou através da mídia ele é também colecionador de temperos, ele possui mais de mil exemplares coletados pelo mundo todo. Além de ser músico e ter um passado na música, ele é fã de rock and roll, que você consegue perceber claramente a partir da forma como ele se veste, sempre com camisetas de bandas de rock. Ele sabe trabalhar a experiência que ele quer proporcionar no contato com a sua marca pessoal, seja durante as suas aparições como líder nas lojas né, da da sua empresa ou na atenção dada ao escutar a história de um empreendedor no programa Shark Tank. Kaito Maia é a mesma pessoa nos holofotes ou dentro da empresa, com os seus funcionários. E quando ele se comunica, tem tanta paixão e brilho nos olhos que não tem como não parar tudo para ouvir o que ele tem para ensinar. A impressão que se tem é que ele realmente se importa com as pessoas, que ele para para ouvir o que elas têm a dizer e isso é tão significativo que eleva a imagem dele lá em cima e as pessoas acabam sentindo cada vez mais admiração a imagem ela é um complemento da marca e o primeiro ponto de contato que a que nós somos expostos né e a consistência visual nos ajuda a memorizá-la uma marca forte deve ser capaz de fazer o seu público reconhecer o que defende pelo que luta, qual o significado maior da sua existência, nas suas entrevistas, ele deixa claro com o que ele se importa e no que acredita. Ele fala que tem que ter paciência, ser insistente, porque as coisas não vão acontecer da noite para o dia. Kaito Maia tem orgulho de ser brasileiro e ele acredita que o Brasil precisa de cabeças boas para ajudar a fazer o país acontecer. Ele menciona também a falta de orgulho que o brasileiro tem com os grandes empresários daqui, porque a maioria das pessoas quando são perguntadas Sobre inspiração de sucesso, lembram somente dos gringos, né? Enquanto nós temos várias empresas que são bem expressivas, como o Boticário, dentre outras aí com tamanha importância. E segundo ele, é preciso ter colaboração e habilidade de ouvir. Ele possui colaboradores que trabalham com ele há mais de 15 anos. E conta que só tá onde tá por causa dessas pessoas. Elas que ajudaram ele a chegar onde ele chegou. E ele tenta criar um ambiente onde todos possam participar, onde as opiniões são ouvidas. E uma frase que ele sempre fala é: em time que tá ganhando, se mexe. <risos> Essa foi um pouco da história do Kaito Maia, tá? Mas eu sugiro que você pesquise mais, porque é realmente inspirador. Hoje ele trabalha com licenciamento da marca. E agora vamos falar de outro case do sucesso para você se inspirar. Que assim como o Kaito também é empreendedor, empresário, famosíssimo e tem muita coisa para ensinar. Esse eu acompanho muito, eu gosto demais da história de vida dele, das coisas que ele construiu dos ensinamentos que ele passa. Quem aí já ouviu falar do Flávio Augusto? Hã? Ele é simplesmente o dono da rede de idiomas WhatsApp, Meu Sucesso.com e do time de futebol. Orlando Siri, além de ser um observador incrível dos talentos espalhados aí pelo Brasil, viu? Muitas vezes ajudando essas pessoas que na sua visão têm um propósito e possuem o dom de contribuir com a sociedade e se tornarem conhecidas. Flávio Augusto acredita que existem muitas mentes brilhantes espalhadas por aí, aguardando só uma oportunidade para mostrar o seu valor. Mentes que não têm tanta ousadia para começar algo. Muitas têm medo de investir, medo de passar necessidade no futuro, medo de não dar certo e isso acaba paralisando essas pessoas, mas ele ressalta que quando se tem coragem, a pessoa é capaz de algumas loucuras, até mesmo de pegar empréstimo bancário sem garantia nenhuma de sucesso, pois foi exatamente isso que aconteceu com ele, definitivamente essa foi uma das características que tornou o Flávio Augusto um empreendedor diferenciado, hoje, Bilionário com participação em empresas de grande sucesso, tanto no Brasil quanto no exterior. A história da WhatsApp ela começou com o Flávio trabalhando numa escola de inglês apenas para ter dinheiro para sair com a namorada Que hoje é a sua esposa Ele chegou a ter cargo de diretor nessa empresa Mas não viu muitas, muitas possibilidades de futuro E resolveu fundar a sua própria escola Mas gente, não pense que ele tinha dinheiro não, viu? Porque ele não tinha Mas ele teve ousadia e coragem Ele usou um cheque especial de 20 mil reais naquela época Além do agravante de ele não saber falar inglês Mas ainda assim ele foi corajoso e fundou a escola que conhecemos hoje com o nome de WhatsApp. O que diferenciou Flávio das outras escolas de inglês é que ele oferecia aprendizado do idioma em 18 meses enquanto as outras escolas o curso durava 7 anos. Claro que ele foi criticado por várias escolas, mas não se importou. Oito meses após a abertura da primeira escola, ele já estava abrindo a segunda e no segundo ano de existência da segunda unidade ele já estava faturando 500 500 mil reais por mês, e acabou financiando a expansão da rede, que inaugurou mais de 24 unidades próprias nos três anos seguintes. Caramba, né? que loucura! Em 2000, a WhatsApp ela entrou em uma nova fase de crescimento por meio de franquias, até chegar ao total de 500 unidades no Brasil, Argentina, Colômbia, México. Estados Unidos e China. E em 2012, Flávio recebeu a visita do Manuel Amorim, que era, na época, presidente da Abril. Presidente da Abril Educação, lá na sua casa em Orlando. E depois de um almoço e mais de 12 meses de negociação, ele vendeu a rede WhatsApp por 900 milhões de reais e se tornou o segundo maior acionista da Abril Educação. E no mesmo ano da venda, ele comprou um clube de futebol nos Estados Unidos, o Orlando City, onde ele pagou pelo clube a bagatela de 110 milhões de dólares. E as histórias de sucesso não param, tá? Ele é o dono do meu sucesso um site de curso online sobre negócios que faturou um milhão em apenas 38 dias no ar vendendo assinaturas anuais de R$ reais ele é admirado e seguido por milhares de empreendedores e jovens empreendedores e para finalizar esse case eu vou passar quatro dicas do Flávio que são muito interessantes para você para você que está no mundo dos negócios veja o que os outros não veem para ele, um empreendedor de sucesso tem que ter visão de negócio, ou seja, a capacidade de enxergar tendências ou oportunidades em um mercado. E segundo ele, o visionário vê a onda chegando e já pega a prancha para surfar nela. Ele se antecipa aos demais. Tenha coragem para correr riscos. Nenhum negócio sai do papel se o empreendedor não tiver coragem. O medo é uma barreira maior do que a falta de capital viu, para abrir a empresa. E quem tem coragem arruma dinheiro. Arruma dinheiro emprestado e faz acontecer. Faça a empresa ser independente. Ele acredita que o negócio deve andar com as próprias pernas sem depender da presença do fundador. Quando isso acontece, é sinal de que a empresa tá madura, o que aumenta o seu valor e credibilidade no mercado. E a última dica é não deixar o sucesso subir a cabeça. Manter a essência é um dos grandes desafios do, do empreendedor. Para ele, é muito fácil você se enganar e perder o foco quando a empresa dá lucro e a conta bancária aumenta. Nunca se esqueça de quem você é. Ele diz que é a mesma pessoa que pegava trem lotado todos os dias para trabalhar. Então, pessoal, vocês já conheciam esses dois mega empreendedores brasileiros? Eles são bem famosos, viu? São admirados, respeitados por muita gente, são bem ativos aí nas rede, na rede social, principalmente no Instagram, né? Onde eles dividem um pouco da sua experiência fazendo stories, é, postando assuntos interessantes. Então eu sugiro que você passe a acompanhar, porque com certeza você vai aprender coisas preciosas com eles, tá? É claro que nós temos os outros grandes empresários né? e empreendedores brasileiros. Eu posso até fazer uma lista aqui, ficaria bem grande, mas eu decidi trazer apenas dois. Assim você tem um ponto de partida para você se espelhar. Eu confesso que são as minhas inspirações para me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Eu absorvo o melhor de cada um para poder inserir dentro do meu negócio. E tem dado muito certo, viu? Tem feito grande diferença desde quando eu comecei a me espelhar neles. Espero que Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, eu gostaria de pedir para vocês buscarem informações mais detalhadas sobre a história de vida, tanto do Caito quanto do Flávio. Eles têm muita experiência, muita coisa para ensinar, viu? para dividir e conhecimento nunca é demais, né? E se a gente pode usar a técnica da modelagem, que é você buscar alguém para você se espelhar, se inspirar, por que perder tempo, não é mesmo? Hã? Aprenda com quem já chegou lá. O risco é muito menor, porque você não vai cometer os mesmos erros que eles cometeram. Para vocês terem uma ideia, a Chili Beans ela possui 700 lojas e vale, em média, 300 milhões. E a fortuna do Flávio Augusto está avaliada em mais de 1,3 bilhões. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Vai lá me seguir no Instagram, que é @josianeamorimoficial. Tem bastante conteúdo legal lá, tá? E manda esse vídeo aí pros teus amigos, porque eu tenho certeza que eu posso ajudar um montão de gente aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!